Olá, tudo bem? Então, enfim, vou fazer a minha blusa para vocês, tá? E hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou passar para vocês primeiramente as informações, tá? É, da blusa, vou tirar as medidas e tudo mais. Então, primeiramente, tá? Vou falar sobre a linha. Esta linha aqui que eu ganhei da minha irmã, tá? E eu tinha falado que eu ia usar outra linha, né? Mas como essa daqui sobrou o suficiente, então eu vou estar usando a mesma. Tá bom? Então, olha só: ela tem 40 gramas 170 metros, mas o mais importante para vocês olharem é aqui: é a agulha, tá bom? Então, é o número 4. De 2,5 milímetros tá, e ela pode ser usada até o número 5, que é esta daqui que é de 3 milímetros, tá bom. Mas eu não usei essa daqui, não, para fazer a minha blusa. Eu usei agulha 2,5 milímetros, tá bom. Essa daqui, ó, ok. 2,5 é eu fiz né eu usei olha só uma duas três quatro cinco e seis seis novelinhos dessa daqui foram 240 gramas ok bom e foi certinho e como sobrou um pouquinho Aquele pouquinho que sobrou, eu vou fazer o acabamento aqui. Então, eu deixei para fazer na minha blusa o acabamento, tá? Então, sobrou aquele restinho do sexto novelo, tá? Então, foi isso que eu utilizei para fazer a blusa. Foi bem pouco mesmo, tá? Então, é o seguinte: eu vou fazer a blusa novamente, tá? Passando para vocês a pala. Né, como fazer o corpo e a manga? Tá, o restante não vou precisar nem terminar porque é igual, ok? É só continuar fazendo a carreirinha circular que eu fiz, tá bom? Então aqui eu vou utilizar hoje, não vai ser a 2,5, vai ser a 2 milímetros, tá? E eu vou mostrar para vocês o tamanho que ele vai ficar com uma agulha de dois milímetros, ok? Então vai ser é, a mesma quantidade que eu fiz, tá? De correntinhas e tudo mais, tudo igual, só que com agulha de dois milímetros. E eu vou mostrar para vocês a o eu fiz uma amostra, tá? Aqui pelo menos de, do comecinho aqui da pala, com a agulha de, é 1.75 eu vou mostrar para vocês a diferença que dá tá bom então essa com a dois e meio com a 2 e com a 1,75, tá bom e eu vou utilizar no começo a agulha de 2.5 aí depois vocês vão entender por que tá eu vou dar todas as, as explicações necessárias tá então agora eu vou medir a blusa e vou falando para vocês como a blusa é muito grande, a minha mesa é um pouco pequena, então eu vou medir. É, tem partes aqui que vocês não vão ver, mas eu vou estar falando para vocês: Ó, eu tô medindo daqui até aqui, né? Agora, acaba, agora, manga e tal, ok? Bom, lembrando novamente: todas as blusas que eu faço que eu uso, né, que seja pra mim. É o tamanho G ok, então aqui eu vou medir aqui nessa parte tá aqui tem 23 centímetros, 23 centímetros, tá então, agora vou medir aqui ó na parte da cava, tá aqui a cava ficou mais ou menos tá aqui ó com 17 centímetros e meio 17 centímetros e meio ok então daqui até aqui na manguinha olha só deu 28 centímetros tá Bom, aqui debaixo do braço tá vocês não vão estar vendo mas deu 45 centímetros e meio tá? 45 e meio então essa blusa é como eu falei pra vocês ela não ficou muito é, justa e também não muito larga ela ficou perfeita do jeito que eu queria tá bom aqui de comprimento medindo daqui de cima tá até aqui embaixo deu olha só deu 58 centímetros então aqui para começar seja para tamanho grande ou pequeno tá ou menor no caso você vai fazer com agulha compatível a linha no caso aqui 2.5 milímetros tá porque porque se eu fizer é, com agulha no caso que eu vou trabalhar aqui com 2 milímetros ele vai ficar muito apertado tá e não vai passar a cabeça então eu preciso fazer com agulha maior e as correntinhas larguinhas assim não muito apertadas tá então aqui eu vou subir 144 correntinhas assim larguinhas ok então é só fazer 144 correntinhas então aqui eu fiz 144 correntinhas com agulha de 2.5 agora eu vou pegar a número 2 milímetros tá vou fechar aqui em círculo tá pegando aqui na primeira correntinha e fazendo um ponto baixíssimo aqui ok feito isso eu vou fazer aqui ó uma duas três correntinhas para dar altura e duas de espaço eu vou pular aqui um, dois aqui no terceiro, vou vir aqui e vou puxar aqui uma vez, dou uma laçada e aqui no mesmo lugar, puxo novamente duas vezes, dou uma laçada, aqui no mesmo lugar, vou puxar aqui três vezes, tá? Vou arrematar aqui, deixando dois e arremato, ok? Vou fazer uma correntinha de separação. E vou fazer mais uma bolinha aqui nesse mesmo lugar. Então, puxo uma vez, duas e três, tá? Arremato deixando dois e arremato. Faço duas correntinhas de espaço. Vou pular um, dois aqui no terceiro, faço um ponto alto. Ok, vou repetir. Duas correntinhas, pulo 12 um, aqui no terceiro, eu vou fazer uma bolinha, puxo uma vez, laço seguro e aqui no mesmo lugar, puxo a laçadinha, puxo aqui, dou uma laçada seguro, e mais uma vez, aqui ó, são três vezes: tá, arremato e arremato, faço uma correntinha e aqui eu faço mais uma vez uma bolinha de três puxadinhas, uma. Duas e três, arremato e arremato, faço duas correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, faço novamente a minha bolinha. Então é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Até ali o final, ok? Somente assim. Então aqui para terminar eu faço as duas correntinhas, tá? Vou contar um, dois aqui no terceiro eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Vejo se não está torcido, ok? Então aqui a segunda carreira eu vou fazer o seguinte, eu vou caminhar até esse espaço aqui, tá? Então aqui eu vou fazer ponto baixíssimo aqui um aqui dois, aqui na bolinha, três, e aqui no espaço. OK? Que eu vou começar daqui, tá bom? Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto alto, aqui no mesmo lugar, dois pontos altos, tá? Faço aqui duas correntinhas e aqui eu vou repetir meu ponto alto. Então vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui duas correntinhas, entro aqui na bolinha novamente e vou repetir três pontos altos. OK? Aqui dois e três. Duas correntinhas e aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas e na bolinha eu vou fazer um lequezinho de três pontos altos. Então é assim que eu vou seguir fazendo a segunda carreira. Então chegando aqui eu fiz duas correntinhas. Vou pegar aqui na terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então para eu começar a terceira carreira eu vou vir aqui no seguinte, faço um ponto baixíssimo, tá bom? Porque agora eu vou trabalhar aqui no meio do leque, tá? Então, sempre aqui no segundo ponto alto, vou fazer uma, duas, três correntinhas para dar altura, mais uma de espaço aqui mesmo, nesse mesmo lugar. Vou fazer mais um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, ok? Faço as duas correntinhas e aqui eu vou repetir mais uma vez um ponto alto aqui em cima do ponto alto. Tá, duas correntinhas. Vem aqui no meio do leque no segundo ponto alto e faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e aqui um ponto alto. Então é só repetir: tá, duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto, duas correntinhas e aqui no meio do leque no segundo ponto alto. Eu faço um ponto alto, uma correntinha de espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço e um ponto alto. Então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, ok? Então chegando aqui, eu faço as duas correntinhas, tá? Vou contar 12 um, aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui nesse ponto alto, tá? Então eu passo aqui a correntinha e aqui o ponto alto. Faço aqui o ponto baixíssimo, tá? Então é daqui que eu vou começar. Agora eu vou fazer um leque. Então eu vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto ficando assim com dois, dois. 3 4 cinco pontos altos tá feito cinco pontos altos, eu vou repetir duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto alto, duas correntinhas. Então, eu venho aqui no segundo ponto alto e faço meu leque tá De cinco pontos altos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira bem facinho, né? Então aqui 3 4 e 5 ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo. Então aqui para terminar eu fiz duas correntinhas e na terceira correntinha fechei com um ponto baixíssimo, tá bom? Então a quinta carreira faço aqui três correntinhas. Venho aqui nesse mesmo lugar, vou puxar uma vez, seguro, dou uma laçada, seguro. E puxo aqui novamente a laçadinha tá? Arremato, deixando dois, e arremato. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou pular um ponto alto, vou no seguinte, e faço novamente uma bolinha, ok? Dessa forma aqui, com três lançadinhas. Arremato, e arremato. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, vou no seguinte, e faço novamente. Então, para quem não tá acostumado, tá? Fazer a bolinha, eu sempre puxo aqui uma altura e seguro. Dou uma laçada, seguro e vou novamente aqui buscar outra laçadinha na trás e puxo. Seguro, da mesma altura. Dou uma laçada, seguro aqui e faço novamente, tá? Quando eu for arrematar, eu seguro aqui a bolinha, tá? Porque aí ela fica firme, tá bom? Então aqui eu dou uma laçada, tiro deixando dois e arremato. OK? Faço as duas correntinhas, venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixo. Então agora eu vou repetir, tá? Duas correntinhas e começo fazendo a bolinha. Então, para quem não consegue fazer a bolinha, que não está acostumado, você pode estar fazendo também com três pontos altos fechados juntos. Então aqui, ó, no primeiro ponto eu faço um ponto alto sem terminar novamente um ponto alto sem terminar novamente um ponto alto sem terminar arremato dois ficando com quatro na agulha tá aqui eu arremato deixando dois e arremato ok eu vou fazer um aqui pra vocês verem a diferença tá então aqui eu faço três correntinhas pulo um ponto seguinte e faço novamente três pontos altos fechado juntos Aqui deixando dois, e arremato um, dois, três correntinhas, e aqui pulo um no seguinte, e faço novamente. Tá, é porque tem gente que não é acostumada a fazer as bolinhas, tá? Então muitas vezes é acaba é, deixando para lá a peça por causa disso. Mas vocês podem estar modificando, tá? Sem problema nenhum a diferença vai ficar assim ó essa vai ficar assim né com as puxadinhas e essa com ponto né é fechado juntos tá só que essa aqui fica em relevo e essa daqui não né porque as bolinhas ficam mais altas né fica mais altas só a diferença é essa ok então aqui é só fazer dessa forma faz aqui as três bolinhas né no leque, aqui eu vou fazer para vocês novamente, tá? Faz as três correntinhas, pula um, vai no seguinte e faz novamente, tá? A bolinha, três correntinhas, pula um, vai no seguinte e faz mais uma bolinha aqui, de três laçadinhas. Faz duas correntinhas de espaço, vai aqui no ponto alto, faz um ponto baixo. Aí começa novamente, duas correntinhas, vai aqui no primeiro ponto alto e faz a bolinha novamente e assim segue fazendo até o final. OK? Vai ficando assim, ó, dessa forma. Então, chegando aqui no final, tá? Eu fiz aqui as duas correntinhas eu vou pegar aqui ó desta forma aqui ó tá e aqui eu faço um ponto baixíssimo ok então agora a gente vai fazer a sexta carreira sexta carreira eu vou entrar aqui nesse primeiro espaço faço um ponto baixíssimo uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá eu vou seguir fazendo um ponto baixo três correntinhas vem aqui nesse espaço faço um ponto baixo 123 um, vem aqui nesse próximo espaço e faça um ponto baixo 123 um, e aqui no próximo espaço um ponto baixo 123 um, aqui no espaço um ponto baixo e assim eu vou indo tá sempre assim três correntinhas e um ponto baixo no espaço três correntinhas e um ponto baixo no espaço três correntinhas e um ponto baixo aqui no próximo espaço tá bom então é assim que eu vou fazer a sexta carreira bom chegando aqui eu vou fazer uma correntinha vou dar uma laçada vou vir aqui no ponto baixo e faço meio ponto alto ok então assim eu termino a sexta carreira agora eu vou fazer a sétima carreira faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo tá agora eu vou vir aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto 2 3 4 e cinco. Vem aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vem aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vem aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Dou uma laçada, vem aqui no próximo, e vou fazer o meu leque de um ponto alto. Dois, três. 4 e 5 aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo ok e aqui no seguinte eu vou repetir novamente o leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então, chegando aqui no final eu vou fazer a mesma coisa tá uma correntinha venho aqui no ponto baixo e faço meio ponto alto porque eu vou começar daqui agora tá eu faço uma correntinha aqui mesmo eu faço um ponto baixo agora eu vou dar uma laçada, vou vir aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui mais um ponto alto ok vai ficar assim eu venho aqui no espaço seguinte faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço seguinte um ponto baixo Agora eu vou seguir fazendo novamente a mesma coisa, tá? Um ponto alto, uma correntinha aqui no ponto alto, seguinte: um ponto alto, uma correntinha no ponto alto, seguinte: um ponto alto, uma correntinha. Eu vou seguir fazendo assim no leque, tá? Desta forma, ok? Então aqui eu tenho que ter cinco pontos altos separado de uma correntinha. Tá? Aqui eu não faço correntinha, venho aqui no espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui no próximo espaço, um ponto baixo. E aí, eu começo a fazer tudo novamente, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Então, aqui, para terminar, eu faço uma correntinha, aqui no ponto baixo, meio ponto alto ok faço uma correntinha e um ponto baixo aqui então a gente vai fazer agora é uma duas três quatro cinco seis sete oito a nona carreira ok então aqui eu vou fazer assim uma correntinha venho aqui no ponto alto e vou fazer uma bolinha tá aqui Faço uma correntinha de espaço no próximo ponto alto, uma bolinha. Então, aqui no leque, eu vou fazer assim: tá até terminar o leque. Então, eu faço aqui no seguinte, tá uma bolinha, arremato e arremato, e faço uma correntinha de espaço aqui no ponto alto. Seguinte, novamente a bolinha e uma correntinha de espaço aqui no último ponto alto mais uma bolinha tá aqui assim dessa forma arremato e arremato e faço uma correntinha vem aqui nesse espaço tá e faço um ponto baixo faço uma correntinha vem aqui no ponto alto e começo novamente fazendo as bolinhas ok então é assim que eu vou seguir fazendo Tá, esta carreira, então chegando aqui, eu faço uma correntinha, vem aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Tá, então agora eu vou caminhar. Eu venho aqui na correntinha, faço um ponto baixíssimo, vem aqui na bolinha, faço um ponto baixíssimo. Tá, então aqui nesse primeiro espaço entre uma bolinha e outra, tá, é onde eu vou começar a minha décima carreira. Faço uma correntinha, aqui mesmo eu faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui no próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Então, aqui no leque, acima do leque, vou ficar com três argolinhas, tá? feito isso eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas olha só para vocês não confundirem tá pode né haver confusão então olha só entre uma bolinha e outra eu faço aqui o meu ponto baixo não é nesse espaço aqui tá esse espaço a gente não vai trabalhar tá então é aqui eu faço um ponto baixo agora eu vou continuar fazendo tá três correntinhas e aqui no próximo espaço um ponto baixo então aqui eu já tenho uma argolinha aqui três correntinhas no próximo espaço mais um ponto baixo então a segunda argolinha três correntinhas aqui no próximo espaço minha terceira argolinha feito três argolinhas eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui entre uma bolinha e outra nesse espaço eu faço um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então aqui para terminar a carreira eu faço duas correntinhas tá e vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo onde eu iniciei ok então assim eu termino a minha carreira então no próximo vídeo eu continuo fazendo agora tenho mais 11 carreiras para fazer ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima Beijos, tchau fica com deus